Olá, todo mundo. Eu sou a Isa e hoje nós vamos testar mais um jogo que vocês me falaram, chamado Ever Skies. Segundo comentário que eu recebi, esse jogo é um jogo de moda com o estilo do rabo. Então uma coisa meio pixel art assim, a gente imagina. Quando eu entrei para baixar, tava falando que era um RPG. E assim que eu entrei no site deles, aqui no PC, parece que dá pra jogar pelo PC também. Então, o que eu sinto que é... Não joguei ainda, ainda nem entrei. Mas eu acho que é tipo um Star Doll, só que nesse estilo do Rabu. Vamos entrar aqui, eu não tenho a menor ideia do que me espera. Nós já entramos, já se encontramos aqui. Sinceramente, tá, isso tá bem melhor que Rabu, já, porque ninguém tem um cabeção gigantesco. Mas eu acho que pelo que você quis dizer, né, pelo comentário, quis dizer, ai, ah, parecida com Rabu Hotel, na verdade eu acho que é mais pelo estilo pixel art mesmo. Bom, eu já tenho várias coisas aqui pra escolher. Eita, mas você consegue colocar do... Dá pra colocar dois cabelos ao mesmo tempo, ok. Já estou um pouco confusa. Como é que eu mudo a cor? Gente. Não. Como é que muda a cor do cabelo? Tudo bem. Isso tá bem difícil de entender. Aqui. Ah, aqui funcionou o clique que eu dei. Nossa, é muito pequenininho, Acho que talvez seja melhor jogar pelo. Ah! Pelo PC. Opa! É só arrastar pro lado. Ai, ah, gostei dessa calça aqui. Gente, tem uma sobreposição maluca, né? Dá pra você tudo que você quiser na boneca, assim. Pés. tá de crocs. Eu tô bem confusa com essa questão da sobreposição. Tô achando, assim, meio doido. Ai, que fofinho, isso Tá, vamos salvar. Que isso parece ser servidor de Discord. Outfit, ideas. Ah, tem que selecionar cinco. Não, não é ser de anime não. Brasílias, ok? Gente, que, que é isso? O que, que é isso? Por que, que eu tenho que entrar em tanta gente assim? Vou usar o mesmo nome do LoL. Tá, entramos aqui e pelo visto as pessoas podem criar as próprias roupas, eu adoro isso. Eu tenho 10 mil de dinheirinho, aparentemente. Tem algumas competições aqui embaixo, o que, que seria isso? Nossa, tem coisas que não estão no mobile. Ok, ok. Já me dá assim... Hum, quero jogar no PC. Oh, gente, mas que absurdo. Assim, tá me dando muito vibes mesmo de alguma coisa que, tipo, é muito complexa e tem pra PC sempre, sempre foi feito no PC, mas eles trouxeram isso pro celular. Sets, Posso comprar um look completo? Vamos ver. Isso aqui foram pessoas que fizeram. Nossa, que lindo! Que demais! Caramba! Nossa! Nossa, tá me dando muito dó os vibes. O que, que é isso? A pessoa... Gente, que coisa maluca. Ai, só, só a roupinha. que é isso? Mano, isso aqui é igualzinho o dolls. Isso aqui não é igual, Rabu. Isso é igual Dolls. Vou deixar aí pra vocês um trecho de eu jogando Dolls pra vocês verem. Não, não é igual Dolls, gente. Esse, esse negócio assim eu, de pixel e tal, eu, eu tô chocada. Tô um pouco chocada. É a evolução do Dolls. Só que se eu botar isso no título, ninguém vai entender. Ninguém nem vai saber o que, que, que era o Dolls. Nossa, eu tô apaixonada por essa. Ai, que linda! Caraca, eu amei aquelas orelhinhas de elfo. Será que tem pra comprar Red? Deixa eu ver. Daí tem várias coisinhas aqui, ok. Coisas que a gente acabou de ver. esse negócio. Mas será que tem orelha? É aqui orelha? Será? Oh, meu Deus, mas como é que joga isso pra trás? É aqui? É. Ai, que confusão! Minha nossa! Não, me tira da é confusão. É que é complexo, gente. Tô achando assim. Bem complexo. De frente disso, meu Deus. Não tem frente, isso. Ai, ah, que linda essa maquiagem. Não gostei. Não gostei. Gostei dessa maquiagem ali. Vou gastar uma grana aqui com um monte de coisa que eu achar legal. E daí a gente, a gente conversa mais. Olha, vem uma cabeça inteira aqui. Eu, na verdade, queria aquela orelhinha mesmo de álcool, que eu achei muito legal. Não tô gostando de cabelo nenhum. Ai, eu gostei desse. Ai, que linda! Eu quero a orelhinha agora. Opa, esse cabelo é bonito, também. Tá. tá, é aqui que encontra a orelhinha. Agora só falta encontrar a orelhinha. Não tem filtro nisso aqui, não? Opa, tem. Cor. Que cor que era? Eu não sei. Ear. Ah, não sei, né? Vai que, vai que a gente encontra, assim. Diz que tem 600 itens com esse nome. Então é capaz a gente encontrar. Que isso? Tipo... Mas será que a gente encontra tudo mesmo, assim? Todas aquelas coisas que eu vi, será que é possível de encontrar? Ah, aqui, ó. Tá aqui os piercing, ok. E as coisas de ali. Na... <risos> tá, a gente tá, tá chegando lá, eu acho. Caramba, quanta coisa, né? Quem já prova tudo isso pra entrar no jogo, pra não entrar? Oh, opa! Ai, que lindo. Ai, com dinheiro, eu não sei. Quanto que dá tudo isso ali? Será que eu quero comprar? Gostaria de saber. Seria daí, acho que Elvin Ears. O correto de pesquisar. Caramba, é muita coisa que tem nesse jogo. E é bem difícil de pesquisar, assim. Vamos ver as roupitas agora. Que roupinha que a gente quer? Ai, tá fazendo uma pessoa tão angelical, assim. Caramba, mas tem muita coisa bonita aqui mesmo, tipo... Nossa, será que tem alguém que faz tudo isso? Ou será que é da comunidade? Eu acho que, que envolve a comunidade, assim. Não tenho certeza. Porque tá escrito designer, né? Acho que envolve, sim, a comunidade algumas coisas. Bota. quero uma bota. Nossa, eu vou gastar milhões aqui, né? Já tô fazendo. Não, gostei, gostei. E agora? O que eu faço? Como é que compra tudo? Tá de zoeira. Eu perdi. Vamos ignorar isso, vamos ignorar tudo isso que eu fiz agora, tá? Ó, a gente tem alguns posts... Nossa gente, mas isso aqui é real uma comunidade, assim, um RPG... Sabe? Não tô entendendo nada. Minigames! A gente tem minigames aqui. O que é esse mais? Posso começar uma thread, criar um, um post no blog... Caraca, isso é muito parecido com o Star Doll. Caramba! Mas como é que consegue de dinheiro? desse ser pelo minigame, né? O que é isso? Que isso, não tô entendendo. Ah, tá. Tá, vamos, vamos terminar essa fase pra ver o que eu ganho aqui. Eu não tô entendendo nada. Não assim, não tutorial, tem, tem Acho que eu vou perder. Perdi. Nossa, mas que ruim, não, não me explica nada. Memória, jogo da memória, beleza. Próximo nível. Nossa, esses minigames são bem ruimzinhos, gente. De carregar assim. É difícil o negócio, é um deles. Olha, gente, não. Ah, eu ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro. Olha só. Outlet, qual que é a diferença? É tipo um look que a pessoa montou. E é uma elfa, mas eu não vou achar, eu sou pobre, não sei como é que farmo dinheiro... Que que é isso, meu Deus do céu? É. Vou dizer pra vocês que eu tô assim, bem perdida, eu acho que eu não conseguiria começar a jogar esse jogo sozinha, claramente, eu ia, eu ia me bater muito Mas esse tipo de jogo que parece que você precisa de tipo, um, uma guia assim pra te ajudar, porque é complexo, viu? Eu montei uma roupa, montei tudo e eu perdi tudo, né? Eu obriguei em voltar porque eu não sabia onde comprava as coisas. Ó, você pode vender o outfit, beleza. Até que eu entendi assim como navega por aqui, mas eu achei tudo muito, muito, muito, muito complexo. Eu ia ter que ver vídeos pra entender esse jogo. E desculpa se você veio até aqui tentando entender esse jogo, porque isso aqui não é um vídeo pra você aprender a jogar esse jogo. Porque eu preciso ver um vídeo pra aprender a jogar esse jogo, entendeu? Mas eu entendi assim, o conceito realmente é realmente em volta de moda, né? Ele é totalmente em volta de outfits, e looks, e peças de roupa, enfim. O foco dele é mais esse mesmo. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de deixar seu comentário, sua opinião sobre esse jogo Maluquice. Por favor, não esquece também de se inscrever no meu canal. Eu quero muito chegar aos 10 mil inscritos, gente. Desde que eu criei esse canal, eu só quero chegar nos 10 mil inscritos, entendeu? É, é tipo assim, muito um sonho meu chegar nos 10 mil inscritos. Eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse aí e me ajudasse. E se você puder compartilhar também o canal com outras pessoas. Tchau!